Entre os atores mais promissores da nossa geração, Robert Pattinson com certeza está nessa lista. Apesar disso, ele também enfrenta alguns problemas e resistências do público por ter participado da saga Crepúsculo, que particularmente eu gosto bastante. Mas que tal a gente conhecer outros seis filmes que o ator participou e você poder maratonar aí na sua casa? A lista foi criada de acordo com o lançamento dos filmes, e não porque eu gosto mais ou menos deles, mas até o final do vídeo eu vou deixar uma curiosidade bem legal e também a minha opinião sobre o filme que eu mais gosto. Espero que aproveite bastante, deixe seu apoio e bora nessa! O filme acompanha um jovem gênio milionário que faz uma aposta na bolsa contra a moeda chinesa. Colocando chineses com dinheiro, você já viu que o filme é tenso. Tudo isso acontece enquanto ele tá lá curtindo dentro da sua limusine mas em sua volta tá pura destruição e pura guerra. Ao passar do tempo, as coisas vão mudando, sua fortuna diminuindo drasticamente e toda a história se transformando. Nesse filme o ator tem a sua participação de forma bem versátil e é até mesmo uma boa opção para você ver esse outro lado dele. Esse longo de ficção científica se passaram 10 anos depois de um colapso global, devastador, e depois de ter seu carro roubado, Eric, que é o personagem do ator, sequestra e deixa refém, o irmão do líder da gangue. Imagina essa cena aqui na vida real, completamente tenso. Desculpa, eu só tenho um o Constantino planejava soltar um banco para conseguir dinheiro, porém deu tudo errado, o roubo foi um fracasso e o seu irmão ainda foi preso. Então depois acontece praticamente uma epopeia no filme, uma série de fatores que o personagem principal passa para concluir alguma história que no caso é retirar o seu irmão da prisão. Um longa totalmente caótico, com um retrato de uma sociedade decadente, mas é muito bom. Lembra até mesmo a temática do filme Hacking for a Dream com Jared Leto, e até mesmo aproveitando, se você quer que eu faça um outro vídeo com os filmes que o Jared participou, comente aqui embaixo porque tem uma lista bem interessante. I wish to find a lost city. Baseado em acontecimentos reais, o filme Z, diz? A Cidade Perdida, conta a história de um historiador com seu parceiro de aventuras. E olha só que legal, porque no filme, a dupla vem pro Brasil na tentativa de descobrir uma cidade perdida, mas que talvez não seja uma boa ideia. Felizmente, o filme, com produção executiva do Brad Pitt, não foi gravado no Brasil, mas sim na Colômbia e também na Irlanda do Norte. Realmente uma curiosidade mesmo, né? Mas enfim... <tose> Tell me. Esse é um filme de terror e drama Que conta a história de dois donos do farol Até aí, nada muito assustador Nada muito apavorante No decorrer do filme, durante a construção do farol Ambos são levados à loucura completa Com mistérios e coisas bem estranhas acontecendo Se não é o que eu mais gosto Mas com certeza é o melhor filme a Estética de filmes antigos, muito bem representado nas câmeras atuais Idade boa, mas o filme ainda é em preto e branco Claramente perceptível o Trabalho fantástico na interpretação dos atores Nos planos de câmeras E também na sua história Tanto com a saga creposa Pusculo, existem outros 22 filmes que o ator participou, e filmes conhecidos porque com certeza existem outras participações em teatro e etc. Dentro desses filmes, só como curiosidade mesmo, mas você se lembra dele em Harry Potter? O ator participou duas vezes ainda do filme, em 2005 no Cálice de Fogo e em 2007 com A Ordem da Fênix. Gente, se eu sabia não tava me lembrando dessa, mas deixa aí nos comentários se você já tinha ligado esses pontos antes. Agora o filme que eu mais gostei é O Diabo de Cada Dia, com o Tom Holland, o cara que faz, o Peter Parker e o Robert Pertson. Você encontra esse filme na Netflix e Vou deixar vocês assistirem sem contar a sua história. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu agradeço muito pelo seu apoio, principalmente pelo seu comentário. Mas é isso, galera. A gente se encontra em breve. Até a próxima.